Magia faz sonhar, tua energia muda marés e em lua cheia vais encantar. Noite transportas fantasias, transformas os sonhos perdidos em bons momentos de alegria. Recai a noite lentamente, a lua surge docemente Trazendo consigo magia, vindando assim mais um dia Nas ruelas obscuras surgem seres sem rosto Ocupando o seu posto em rotinas forjadas Visão de paixões, entrelaçam corações Em intensos momentos, fugazes sentimentos Lua, tua luz faz brilhar o mar Visão de encantar em teus mistérios encobres prostitutas Traficantes ocultas, ratos em dos ninhos De noite olha a bela lua, como se ela fosse a tua Pede-lhe o teu maior desejo, envia-lhe um enorme beijo Ocasião de paixões, entrelaçam corações, intensos tensos momentos, fugazes sentimentos. Ocasião de paixões, entrelaçam corações, intensos tensos momentos, fugazes sentimentos. Silêncio, mistério, escuridão